galera eu sei que o terror de vocês é o GPS muita gente perde o GPS no drone acaba diminuindo entra no modo ATTI e aí você acaba entrando no modo flyaway. e hoje eu vou mostrar um conteúdo extremamente exclusivo aqui no YouTube tá que é justamente a extração de dados do GPS de qualquer drone da linha DJI acompanha a gente olha que legal Pessoal, hoje aqui eu extraí um GPS do Phantom 3. É um GPS que tem uma antena de cerâmica, tá? Ela faz a captação dos sinais de satélite e é baseado no chip o Block M8N, tá? Que esse chip, praticamente todos os drones da DJI utilizam esse chip. Esse chip é o que faz a leitura, a recepção desses sinais. E aí, a gente vai fazer essa recepção aqui, mostrando em tempo real no software do computador. A gente vai extrair esses dados de GPS e vou mostrar para vocês em tempo real. Então a gente está aqui com o GPS do Spark. Olha só que interessante: nós temos aqui é, essa cerâmica, tá? que é a que faz a captação dos sinais de satélite, envia essa informação para o chip, que é o U Block M8N tá? Nós temos também o GPS do Phantom 4 tá mesma coisa a gente tem uma cerâmica maior né uma cerâmica que faz uma, uma recepção desses sinais de uma forma mais robusta e atrás aqui também nós temos a mesma o mesmo chip né o chip baseado na o bloco M8N se você reparar o GPS do do, do Phantom 4 ele tem a mesma descritiva do GPS do Phantom 13 do Phantom 2 tá? então assim eles seguem a mesma base de dados nós temos aqui também o GPS do Mavic Mini A Mavic Mini 1 e 2 Eles seguem a mesma padronização O chip está logo aqui embaixo Tá certo? Ó, vou mostrar para vocês Já que todos os GPS Seguem a mesma padronização de mercado Utilizando o chip M8N, o Blocks A gente vai utilizar a extração e a captação dos dados Vindo do GPS do Phantom 13 O que foi que eu fiz aqui? A gente utilizou esse, esse GPS do Phantom 3 que nós temos uma cerâmica, atrás nós temos o um chip M8N U-Blocks, tá largamente utilizado, como já venho falando em nos vídeos, olha só que legal. E aí nós fizemos a comunicação com a placa TTL, esta comunicação com a placa TTL a gente vai fazer a conexão no computador e vamos ver em tempo real, e isso acontecendo agora. GPS conectado, placa TTL conectada, USB conectada. Agora a gente vai abrir o aplicativo center que é um aplicativo que vai fazer a leitura dos dados do GPS do drone. Bom, e aqui no aplicativo ele já mostra em tempo real a, todos os níveis de, de força do sinal do GPS americano, no caso Global Position Satellite, e o GLONASS, o nível de entrada de sinal do GPS russo, tá? E aí automaticamente já mostra a minha localização em tempo real, aqui né, a gente está no caso em Fortaleza, então já no mapa, no mapa do, do, da Terra, do globo, aqui ele já mostra a gente nessa localização. Mostra bem a qualidade e a quantidade de satélites disponíveis em órbita, tá? Isso é muito interessante a latitude e a longitude de onde nós estamos. Então o que é que acontece? Quando muita gente fala que a gente teve uma perda de sinal de GPS de drone, talvez não seja exatamente esse motivo ou a problemática na qual o drone tenha perdido o sinal, né? Acho bem difícil, a gente nunca viu ainda o GPS perder sinal. Mas olha que coisa interessante, se você botar a mão em cima do GPS, cobrir o GPS, é lógico que ele vai perder todos os níveis de captação desse sinal vai descer a zero né? e nós não vamos ter nenhuma conexão de, de GPS aqui no aplicativo daí o que é que acontece quando existe uma baixa muito grande de satélites no GPS o drone automaticamente entra no modo ATTI que é o modo altitude nós temos a altitude controlada mas nós não temos a latitude e a longitude programada é, já que o drone depende dessas informações para se manter sempre geolocalizado e ter aquele voo suave como todo mundo pilota né? Se você gostou desse conteúdo não se esquece de inscrever no nosso canal entre em contato com a gente, ative as notificações do sininho. E se você tem dúvidas e quer aprender mais sobre esse mundo dos drones de uma forma mais técnica, entre em contato com a gente que a Drone Garage tem um curso super incrível para ministrar para vocês. Valeu pessoal, um abraço!